Magno, professor na rede pública do PDF, estou na direção do CINCO, diretor de políticas sociais e de professores. Hoje nós realizamos uma grande assembleia com mais de 10 mil professores e professoras e decidimos com 95% ou mais dos votos pela continuidade da greve. A assembleia também repudiou os ataques por feitos pela polícia militar, aos professores, no dia de ontem o ato que teve no rechão sul-norte. No então saímos aqui hoje fortalecidos e com muita unidade para continuar a greve e exigir do governador a negociação e o respeito à lei e o cumprimento dos direitos do plano de carreira do Magistério da Educação Pública do DF. Além disso, reforçamos o